Banco de Utopia foi roubado Mas calma, isso é só o começo da conversa Teve mais de uma pessoa que roubou o banco Teve mais de uma pessoa que foi presa Teve pessoa se entregando, pessoa fugindo Pessoa roubando, e o pior Teve até policial corrupto Teve tudo que dava pra ter, mas Eu tô aqui pra salvar a Utopia Eu tô por nós, e hoje eu vou tentar Resolver todo esse problema de uma vez Por todas e dar um ponto final nisso Então se for curioso ver o vídeo até o final Que tá muito bom, ah, e se inscreve, tamo quase chegando no um milhão, bom, coloquei o meu sapato Sério, para assuntos sérios, digamos que eu consegui o cofre do banco. Mas, no caso, eu sou o Lajota do futuro. Digamos que hoje eu vou me envolver numa das coisas mais perigosas que eu já fiz aqui no Utopia. Eu espero que dê tudo certo, mas antes a gente vai precisar ter uma boa conversa com o Cadê ele? Cadê o Cujo? Bom, é o, é o bonitão que tá zanzando pela nossa casa, que o, o, o parasita. Ó, Olha ó, ó, ó ele aí, olha, ó, ó ó. tá se sentindo em casa, mas calma aí. Eu queria falar tanto com ele quanto com vocês na minha sala, mas ah, um, que coisa horrorosa! Ah. Eu, eu vou ter que dar um trato nela. Então, C calma aí, calma aí. Uh, tá, tá gravando? Tá gravando? Uh, acho que sim. Tá pronta. Tcharam! Tenho que explicar muita coisa. A minha base toda parece uma casa meio antiga. Porém, eu não quero basear ela só nesse nessa ideia. Eu quero fazer vários cômodos com várias decorações legais e diferentes. A minha sala de estar é uma sala japonesa. Bom, Meio que essa foi a decoração que eu fiz. <risos> para ser sincero, eu achei bem doido. Saca só? A gente tem um, um daqueles daquele, travesseiros que eles colocam aqui para ficar sentado numa mesinha. Tem várias bancadas bem bonitas que a gente pode usar para várias coisas. Um templo com pinguim, porque a gente tem pinguim. Uma velhinha bonita, umas comidas. Nossas máscaras. E um tatinho foiado com folhas de Sakura. Ah, pô, ficou bem legal. Vai vai falar que não. Tipo assim, eu, eu achei bem maneiro. <risos> Comenta o que vocês acharam e a partir daí também comentem outras ideias de decorações para fazer no resto da casa, até porque eu tenho que fazer a área da fornalha ali atrás. Agora vamos conversar. Para quem não tá ligado, basicamente ontem eu descobri duas coisas. Na realidade, ontem aconteceu muitas coisas. Oxe, muitas coisas mesmo. Alguém tirou a bedrock que estava na porta de casa. Legal, se quem for. Obrigado. Se tiver que pagar alguma coisa, avisa, mas obrigado. Isso é ótimo. E nem deixaram algum recado aqui. Bom, para quem não tá sabendo, no último vídeo, aqui nessa exata cadeia, eu prendi o Carlin. Eu literalmente peguei o Carlin na mão da massa. Eu vi ele na frente do Biel mostrando o cofre da cidade. Na hora ele me falou que tava se entregando pro Biel, mas vamos ser bem sinceros que isso não era o que estava rolando. Mas tudo bem. Eu fiz o Biel prender o Carlin. Tanto que eu vi o Carlin com os meus próprios olhos entrando numa cela e sendo preso. Aí isso foi muito bom, porque o meu plano tinha duas partes. A primeira, que era descobrir quem realmente roubou o banco da cidade e prender ela. E a segunda parte, que era literalmente soltar o meu amigo Apu da cadeia. Porque assim, o Apu realmente cometeu um crime. Ele merecia estar tá lá. Ele invadiu o banco. E isso é crime. O único problema é que ele não roubou. Então, tipo, digamos que um crime que era gigante ficou meio que pequenininho. Aí, quando eu tava indo atrás de resolver as coisas pra soltar ele, eu descobri que ele fugiu. E como vocês estão vendo, ele literalmente fez uma jaula de obsidian e me prendeu na minha própria casa. E disse que será uma vingança, mas pra mim isso não faz sentido. Mas tudo bem. Eu acho que tudo tá se resolvendo aos poucos. Só que antes de qualquer coisa, a gente precisa falar com o Jaiminho. É, querendo ou não, agora que a cidade voltou a ter dinheiro e tudo mais, eu acredito que tanto a minha loja, a loja de portal não, mas tanto a minha loja de minérios, quanto as outras lojas que eu quero abrir no futuro, tem muita possibilidade de ganhar dinheiro, né? E abrir negócio. Então eu quero ver se o sistema de correio do Jaiminho ainda tá funcionando normalmente, porque da última vez que eu vim aqui nessa loja dele, tava sem estoque. Então, ah, Jaiminho, dá licença, tá? Tô entrando. Opa, Geminho, tudo certo? O irmão é jovem, tudo bom? Tô de boa, Geminho. E qual é a boa aí, cara? Então a gente tá basicamente sem estoque no nosso correio. Eita, Jaminho, prelo... eu vim aqui pra falar com você disso, mano. É Que tal assim? Eu consegui te arrumar um estoque de caixa de papelão e de presente e você me arranja uma grana por isso. Tipo, um emprego de boa, que tu acha? Safe, safe? Então, então fechou, mano. Até, até depois, Eu vou, vou desenrolar isso aqui, mano. A parte boa é que esse trampo do Geminho até que é fácil pra, pra pensar, porque pra fazer presente tem papel que já vende aqui na loja a pouco. Então a gente pode comprar isso. Ô, LG, e aí, mano? Serve qual é a boa aí? Ó? Só, só Ué, formando véio? os boss ali? Tá no criativo, cara? Não, é que a minha boy ele falou amigo deixou nadar no ar, entendeu? <risos> que da hora, velho. Maneiro, maneiro. Pô, mas ó, mas e aí, mano? Tem uns, uns caras ali, vamos pra dentro aí que tem uns malucos ali, ó. Fechou, fechou. Mas aí, é, ras, qual é a boa, mano? Cara, agora que a gente pegou o dinheiro, que o banco voltou ao normal, né? Eu vim Sim. pegar de volta aquela caveirinha que eu tinha deixado em penhorada contigo. Acertei. Com certeza, porque ela, ela é bem roubada. Se quiser deixar comigo, eu tô sentando. Não, cara. Ela protege contra o fogo, é muito bom, cara. Eu é, precisava dela agora. Eu acho... Já usei bastante, <risos> você não tem ideia. É. Eu me sinto mais seguro com ela, velho. tem como a gente negociar. Claro que tem, mano. Você tem o dinheiro aí que você cobrou mesmo? Acho que era cinco moedas de prata. Caraca, velho. Exatamente cinco moedas de prata eu tenho aqui, velho. Cadê? Manda, manda, manda. E aí, ó, toma aí, Raulzeira. <risos> Deixa eu já encatilhar ela aqui. Olha que bonitinha ah, que ela lá, fica, tá bonitão. Agora já vou usar esse dinheiro para comprar outros negócios aí, mano. Porque eu, eu, eu gostei de ficar com essas bugigangas aqui da hora. Falou, LG. Tchau, tchau, cara. Ô, oh, espera oh, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Na real, eu tenho uma coisinha para você também. Como é, como é, como é? Como assim? Tem o quê? Então, digamos que eu, eu uso muito correio, por causa que eu sempre tenho que foto, minério duplicado e entre outras coisas. Eu uso demais o correio. E o uhum. Jaiminho tava vindo falar comigo que ele precisava de ajuda. Todas as caixas deles e os presentes acabaram. Uhum. Ele me contratou para conseguir mais. E você sabe como eu sou. Eu sempre aceito todos os empregos do universo, né? É, você tá para tudo, né? Eu tô ligado. Então, é que eu não, eu não tenho como fazer caixa nem presente, tá ligado? Eita, ah, mas você já comprou caixa comigo. Eu acho que a gente pode entrar num negócio aí. É, então, eu tava tentando chegar nesse meio campo aí. É, você consegue é. arrumar, tipo, bastante papel e bastante caixa ou só caixa? Cara, eu acho calma aí, bastante os dois cara, então vamos deixar um trampinho assim ó, o Jaiminho me ofereceu uma moeda de ouro pelo trampo, obviamente eu tenho que ter minha parte, já que eu tô, eu, eu que tô indo atrás do serviço, né? Que então, claro. assim, se você conseguir me arrumar um estoque maneiro de caixa e de e pacote de presente, que, ou papel pode ser, tanto faz, eu te passo cinco moedas de ferro, metade do valor, que tu acha nossa, cara, sério mesmo? Sim, mas o único problema é que eu preciso disso hum. pra ontem, a gente consegue pegar nem que seja um pouquinho agora? Ah, eu acho que sim. Só que tá lá na minha fábrica. Não, tá, tá de boa. Vamos lá agora. Vamos pensar que tá de dia já. a gente já faz isso. Porque, Hartz, é, eu, eu fui usar o correio e não tinha nada. Daí então, o Jamie falou assim pra mim: Cara, se você resolver isso, eu te dou dinheiro. Só que nada impede aparecer outra pessoa e pegar o serviço ou ele só desistir. Então, sabe? Um o antes de resolver é melhor, né? Ah, que boa, cara. Eu fico muito feliz que você chamou eu pra fazer isso aí, né? Ou oh, eu tava precisando, viu? Você é a pessoa perfeita pra esse trampo. Sem falar que, como <risos> o Jamie é meio velho, é capaz dele esquecer do serviço, né? Caraca, vamos lá pegar. É logo isso daí, cara. vai um de ouro agora, vixi. Pois era. aí, tu ficou sabendo que o Carlinho foi preso? Cara, pior que fiquei, cara. Pior que eu passei. Eu fui lá visitar ele lá na... Você foi visitar ele? Fui, eu visitei ele lá, conversei, cara, morri de dó, cara. Mas, pô, também, né, o cara vai querer roubar o cofre, cara. Ah, cara. mano, a situação... Mano, eu acho que o bagulho é assim. A gente, ó, pensa comigo, Raul, ó. A gente hum. ganha dinheiro, a cidade segura, ganha opção de item, comida, ganha um montão de coisa. Mano, se a é pessoa verdade. tá invadindo ou roubando o banco, mano, é o mínimo que ela merece ser presa, tipo. Eu que então... é, cara, mas... Sabe, é que o Carlinho, ele é meio puro, né, sabe? Ele é meio uhum. puro, né? E ele foi influenciado lá por um... Que isso papo é esse aí? Ah, é, cara. Sei lá. Ele falou que tinha um cara lá pedindo pra ele roubar e ele foi influenciado. eu falo pra você, cara. Tem que tomar Manipularam, cuidado com o coitado. Meu é. Deus, eu vou, eu vou tentar falar com ele urgente depois. Mas eu tava pensando assim, mano, que o que é gente boa, sabe? Eu não acho que ele fez por mal. Tipo assim, é, eu tava pensando nesse mesmo caso que você, mas não que ele tinha sido manipulado. E, e com isso em mente pensei, mano, tem alguma coisa que deve fazer pra resolver. O oh, Raul, por que hum. esse carro tá branco? É, não, o carro tá vermelho. Raul, o carro tá branco, Raul. Não tem nada nele. <risos> tá vermelho, cara. Tem tu tá mexendo no teu carro, aí? Zé? Tu tá mexendo no teu carro? carro, Zé? que, que tu Não, fez? Não, ele, ele tá vermelhinho pra mim, com o meu bonequinho ali em cima. Tá normal. Só pra ti, ó. Só pra ti. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Cheguei, ó. É. Quer ver aqui é? é. Valeu, ah, né? moleque! Ah, <risos> nossa, eu gostei. Então, vamos, ó, vamos pegar umas caixinhas aqui só, só para agilizar essa parte, tá ligado? Ah, deixa eu ver se eu consigo, ó. Para fazer papel... tá vendo aqui a craft table? Ah, consigo ver? Eu tô vendo. Eu, eu acho que dá. Papel a gente faz assim. E a caixinha... Deixa eu ver como faz a caixinha. A, a tá caixinha faz assim, assim ó. Olha. É. Tá vendo? Faz o então, seguinte, você consegue pegar meio pack de papel e meio pack de caixinha? Tá, vamos, vamos colocar tudo aqui para baixo, juntar. Eu tenho dois, tá. Beleza, então vou fazer aqui. Packzão e um packzão. tá, aí, ó. Foi, pergunta mim não tá aparecendo. De olhar. Ué. Eu crafitei e descrafitou? Oxi, que doido, cara. Eu craftei e descrafitou. Ah, sua base tá merda suada. Ó, Bom, tu faz o seguinte: crafita e me dropa. Mais fácil. Não, tá aqui, ó. Tá aqui na mesa. Agora tá certo. Agora deu certo. Ah, boa. Eu vou pegar, olha aqui, ó. Pra você já aprender o craft, aqui, ó. Faz assim, ó, que vira presente, olha aqui, ó. Ah, caramba, que legal. Não, House. Poxa, peguei, sumiu peguei. de novo? Não, peguei aqui, ó. Peguei esses dois <risos> aqui. Vou levar pro Jamie, o House. E daí depois eu passo a sua parte quando ele me pagar. Fechou, mano? Cara, se você precisar de mais aí, é rapidinho pra fazer, é só você passar uma mensagem pra mim que eu faço pra tu. Não, tá tranquilo, Rás. pode ficar tranquilo. Mano, e, de, e depois eu vim aqui e arrumo teu carro, que eu não sei o que você fez, mas ele tá branco, só Caramba. tá pra ti colorido, te enganaram, mano. Posso... Calma aí, calma aí, antes de você ir embora, posso dar um ah. conselho pra você? Ah. Esse Flamingo é muito feio, cara, tá estragando sua skin, cara, tira esse negócio daí da sua cintura. Tchau, tchau, tá muito... Aca... acabou a amizade, Rás. acabou, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Agora, pra quem não tá ligado, ontem o Duque veio falar comigo. O Duque é um cara que dá muito medo. Pra você que não sabe, ele se esconde na floresta de casa. Tipo assim, só que ele só aparecia à noite. Aí, não satisfeito, bonito, invadiu minha casa. Ele tava com um papinho muito sério de que ele precisava falar comigo amanhã. No caso, isso ontem. Então... Acho que hoje já é amanhã, né? Vamos falar com ele. Ele tá vazando pela minha casa, mas... Será que eu consigo trazer ele pra cá? Aqui é tão legal. Bom, vamos falar com ele e depois a gente fala dessa sala nova pra ele. É, e minhas coisas de gasolina veio parar aqui. Ah, achei o bonito. Olha ele aí, ó. Ô, Duque, vem, vem cá na cozinha que nós vamos conversar. Primeiramente, oi, boa tarde, tudo bom? Você não falou que ia falar comigo hoje, não? Olha só, no final das contas, você não me dedurou pra polícia, né? Brincadeira, eu já sabia. Tá, e como que você ia saber isso? Primeiro de tudo, eu tenho que lhe avisar. Eu consigo ver o futuro. Hã? Como assim? Tu não consegue ver o futuro. Isso não faz o mínimo sentido. Por que tu consegue ver o futuro? Então me explique por que eu consigo ver um dia à frente do tempo. Porém, em consequência, não consigo tocar em outras pessoas. Eu preciso de alguma prova para poder confiar em você. Se explica. O Biel vai abrir o da cidade que está com ele. Hoje ele vai tentar e vai fracassar. Amanhã ele vai conseguir. Pode ver com seus próprios olhos. Confie em mim. Caso dê certo, volte a falar comigo. Tá? Caraca, o que? Qual o sentido disso? Deixa eu ver se eu entendi. O Duque é capaz de ver um dia no futuro, porém ele não pode tocar e nem mudar nada. Então digamos que ou eu viajo um dia no futuro e eu vejo que a minha casa toda vai pegar fogo. Ele não pode fazer nada. Então ele pode vir e contar para outra pessoa e a pessoa preparar a casa para não pegar fogo. Mas ele mesmo fazer não é isso? Eu acho que é isso. Tá, beleza. Agora a outra parte, ele falou basicamente que o Bial ficou com aquele cofre que o Carlinhos roubou do banco da cidade. É, isso faz sentido. O Biel era o policial que estava na situação e eu não vi o que o Carlin fez com o cofre. Agora ele tá dizendo que o Biel vai tentar abrir o cofre hoje e vai fracassar e amanhã se ele tentar ele vai conseguir. Tá, e isso não é nem um pouco bom, isso não é nem um pouco bom. Como vocês sabem, o Biel tá falando várias vezes que ele quer sair da polícia, né? Pelo que eu não entendi, ele quer deixar bem claro que ele quer sair da polícia. Então ele deve estar se sentindo culpado por tudo que ele fez ou ele está se encaminhando para o mal. Eu acredito que então a solução para isso seria eu ir lá e pegar ele no com a mão na massa, né? tipo, primeiro, eu não sei se esse escudo que Duque tá falando a verdade, né? Então eu ia ter que testar indo lá ver, espionando. Mas se for verdade, o que eu faço? Tipo, eu espero ele fracassar e roubar o cofre. Eu tento comprar dele. Eu pego a força dele. Eu não sei o que fazer. Muitas opções. Bom, ele falou que é hoje. Então, acho que não custa tentar, sabe? Se eu conseguir me infiltrar uma vez, eu consigo me infiltrar duas. Vamos espionar e torcer para que eu não seja uma armadilha do Duque. Meu Deus do céu. Vamos, vamos. Bom, mas antes da gente começar nossas coisas com o Bial, eu tava pensando seriamente em. Bom. O Carlin querendo ou não ele se entregou Se ele vai sair ou não em algum momento da cadeia Eu não consigo dizer Não dá pra eu ter minha ideia sobre isso Porém uma coisa é fato Ele se entregou e ele fez o bem E quem faz o bem merece receber o bem Eu acredito fortemente que o fato do Carlin se entregar Mesmo que seja sobre pressão é um fato muito nobre Porque ele não me atacou, não fugiu nem nada do tipo Então ele aceitou que ele fez uma coisa errada Então eu vou fazer uma rua Pra casa dele totalmente de graça e decoradinha Assim caso algum dia ele sai da cadeia Ele vai perceber que Sabe, valeu a pena pagar pelo crime que ele cometeu. Valeu a pena ele, ele fazer a coisa certa. Ele foi recompensado. E ele vai continuar sendo uma pessoa boa daí. Eu espero, né? Bom, vamos fazer essa rua então. E tá lá. Fizemos uma rua aqui, ó. Um nicho, ó. Que ia é da casa do Biel. Agora vai pra casa do Carlinhos também. E muito bonito por sinal. Ficou bem funcional. Eu gostei. Eu espero demais que quando o Carlinhos sair de forma legal da cadeia, ele goste e fique feliz com isso, né? Uma coisa eu mudo também pra ele. Pra, pra deixar o um bagulho legal. Vai ser uma recompensa por ele, ele ter feito certo, sabe? Enfim, vamos atrás do Biel. Tá bom, beleza estamos na casa do Biel e numa parte do que estava certo, o Biel tá ali. Ó, oh, vocês podem ver o nomezinho dele ali. Eu acho que a tática mais inteligente é eu ficar invisível. Então vamos colocar nosso cachecol, vamos esconder ele. E eu acho que a gente pode começar a dar uma espionada do Biel. Porque, querendo ou não, o Duque falou pra gente que o Biel vai estar tá tentando abrir o cofre, mas em nenhum momento ele se provou contra... Ah, nem ferrando. Aqui olha o cofre. Ah, é o cofre, mano. O Duque estava certo. Mas por quê? Porque o Biel está com o cofre aqui. Esse é o cofre do banco mesmo? Ele tem até senha, mas não dá para quebrar, né? Se não me engano. Deixa eu tentar quebrar essa. É, não dá! Acho que ele tá, acho que ele tá tentando colocar senha. Assim. <risos> que máquina é, que é essa daqui? Deixa eu ver, peraí. Block Placer... Ué? Cadê? Oxi, tá, que, querendo ou não, eu posso dar uma olhada à vontade, porque o Duque tava certo quanto a isso. E outra coisa que o Duque falou é que o Biel ia fracassar em todas as tentativas dele de abrir hoje. Então, o que eu faço, sabe? Eu acho que eu vou ir falar com o Biel. Pera aí. Falado aí! Ô, ô, ô, LG, tudo bem? Oi, tudo bom, policial? Calma, LG, não é o que você tá pensando, isso aqui é só um cofre de segurança, tá? Eu vi tudo, Biel. O que você viu fazendo? Eu não vi eu vi, vi tudo. Cara, você, você quer fazer isso assumindo, sendo honesto? Ou você prefere continuar mentindo? Pra você mesmo, ainda por cima? Eu, eu também queria saber o que tem aqui dentro, cara Mas, pô, Bial, o Carlinhos entregou Ele fez o certo, ele se redimiu Por que tu tá fazendo isso? Que queria descobrir o que tem, sabe? Pra, sei lá, que o trabalho dele não fosse em vão, sabe, LG? Eu não sei, cara eu, eu ainda tô muito triste que ele tá lá Eu queria tirar ele lá de dentro Eu acho que a melhor forma de tirar ele dentro É fazendo o que é certo Não é tentando roubar o que tem dentro aqui Ó, oh, pensa comigo Se o Carlinhos se entregou É porque ele entendeu que o que ele fez é errado Se você quer honrar o seu amigo Você tem que entregar esse cofre Você tem que fazer o que é certo de verdade mas isso se for alguma coisa perigosa, LG? isso for perigoso para todos nós que estamos morando aqui nessa cidade? Se tava trancado lá no lugar de segurança, tem algum motivo? Se tiver alguma coisa que é perigosa, não é aqui na sua base que você vai conseguir defender a cidade. Você nem, você nem equipado tá. Daí abre, tem um, sei lá, alguma coisa que estraga tudo e vai fazer o quê? Sei lá, eu, eu, eu tô cometendo tantos erros um atrás do outro que eu já não sei mais o que fazer. Biel, quer saber de uma coisa? Cara, me ajuda, me ajuda. Você entregou o carninha aquela hora. Você teve seus delícias. Eu sei que você errou, mas eu confio que você é uma pessoa boa. Biel, Fala, essa é a arma, eu sei que foi você que vendeu, eu sei que ela é ilegal, toma. Você falou que ia, que ia se entregar lá como um policial, né? Uh -huh. eu, eu acho que você ainda deve ser um policial, você só tem que começar a pensar mais do que faz, pra fazer o bem. Por que você não faz o seguinte? Pe pega essa cápsula, pega o cofre, devolve ele, devolve as armas, devolve tudo, sabe? Faz o bagulho direito. É verdade. Devolver isso logo. Você tá certo, LG? Mano, eu sei que você vai fazer o melhor, mano. Pensa no carlinho, cara. Pensa no carlinho. Tá bom, cara. Eu só preciso roubar algumas coisas aqui e eu vou entregar lá de motinha. Aproveitar que eu tô com combustível ainda e eu vou lá de moto entregar esse negócio. Não, fechou. Bial, eu confio em você nessa, tá bom, cara? Não vacila com você mesmo de novo. Tá bom, então, LG. Valeu, cara, pelo conselho. É nóis, mano. É nóis. Valeu. Duque, Duque, Duque, mano. Duque. E aí, viu que os pros olhos? Sim, você tava certo. Realmente, ele tava com o coffee life, tava tentando abrir. Você foi enganado, ele não vai entregar o banco? Como assim? Ele literalmente falou para mim que ia pegar o cofre e ia levar o banco agora e entregar junto com as armas e tudo mais, que ele ia se redimir. Ele pretende apenas entregar as armas e fugir com o cofre. Tá, pera, então ele vai se arrepender? O que aconteceu? Ele não parecia bem, sabe? Ele não parecia querer fazer o mal. Eu, eu, eu não entendo porque isso tá acontecendo. Tá, quer saber? Me fala onde tá o cofre. Eu vou pegar e eu vou entregar com as minhas próprias mãos. Nem que eu tenha que roubar. Tá na moto dele. Toda hora me envolvendo nessas coisas, mano. Por que eu faço esse tipo de coisa, mano? O pessoal da cidade é maldoso, eu não sei nem porque eu tô fazendo isso, mas tá, vamos atrás disso agora. Vai tá de noite, o Biel não tá por aqui. Será que tá mesmo na moto? A arma e a cápsula. Como que eu sei que é essa cápsula aqui? É, tá. Eu acho que agora tá tudo a salvo. V vamos entregar isso pro banco.